Chegando para você mais um Quiz MPP, quadro esse. Toda segunda tem uma questão, na terça, correção, na quarta, outra questão, e na quinta a correção então fica ligado porque sempre nesse mesmo bate-canal nesse mesmo bate-horário estamos aqui resolvendo E o quiz de hoje é uma questão de um assunto que com certeza estará na prova do nss você tá pronto para ver vamos lá comigo então a questão é essa aqui e já ó, se tu acertou já vai jogando aqui acertei e aí eu vou ficar muito vou ficar amarradão de saber que tu acertou Simbora lá ó. galera sempre que você se você acompanha a gente aqui já tá ligado que existe o método dos 50, que é a primeira técnica do nosso método. E o método dos 50, ele serve para quê? Para a gente interpretar os problemas. E como ele funciona? Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Ó. Considere que tenham sido removidos de um tanque de sedimentação, 32,5 litros de biossólidos, dos quais apenas 1.265 litros podem ser utilizados para a produção de fertilizantes. Nesse caso, a porcentagem de biossólidos que pode ser utilizada para produzir fertilizantes é superior a 7%. Ai, meu Deus, vamos lá. Questão é de que, galera? Porcentagem. Show? Porcentagem. Maravilha, já sei que o problema é de porcentagem. Agora, a técnica R, ela me diz o que? A técnica R, a técnica R me diz como eu devo fazer para resolver porcentagem. Tá em dúvida? Monta a regra de 3. Óbvio que nessa daqui eu vou te dar um poder que tu vai ganhar muito tempo, tá? Mas, de antemão, tu monta a regra de 3. Tá em dúvida na porcentagem? Já monta a regra de 3 e vai ser feliz, tá bom? Vem cá. É, Separa, ó. Deixa eu fazer aqui a divisória, para ficar legal. Vou fazer a minha divisória aqui. Qual é o total, galera? O total é 32,500. Show de bola? Aí... É, quantos podem ser utilizados? Utilizados podem ser 1.625, correto? Aí ele fala que essa porcentagem é superior a 7%. Galera, o que, que a gente vai fazer aqui? Você pode montar a regra de 3. Como é que ficaria a regra de 3? 32.500 vai estar tá para 100%, 1.625 vai estar tá para x%. E aí tu multiplica cruzado e resolve. Mas olha só, eu vou te dar um poder. Cara, a SESP, o SEBRASP, SESP, sempre faz isso aqui, ó, superior a 7%. O que, é que eu vou fazer? Eu vou achar 7% de 32.500. Por quê? Quando eu achar 7% de 32.500, eu vou saber se 1625 é superior ou não. Correto? Então vamos achar, ó, 7% de 32.500. Ai, meu Deus, como é que eu faço essa conta? Eu não sei. É muito simples. Isso é o caso geral de porcentagem. Você multiplica os números e no final volta duas casas. Então vai ficar como? 7 vezes 32,500. Aí você vai fazer na real 325 vezes 7, né? 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. 7 vezes 3, 21, 22. Beleza? Então isso daqui vai dar 2275... Com dois zeros. Show de bola? Multipliquei, não multipliquei? Agora eu volto dois casos. Volta dois casos de quem? De onde está a vírgula. Mas, Renato, aí não tem vírgula, gente. Todo número tem vírgula. Se você não está vendo, ela está do lado do último número. Então, eu volto dois casas aqui. Isso daí fica 2.275. Então, galera, olha só. 7% de 32,500 é 2.275. Ele afirmou que esse valor aqui é superior. Cara, é superior? Não. Então pega o bizu, outro bizuzaço. Questão de SESP é o quê? Um item para você analisar se está certo ou está errado. E aí você resolve a questão, como a gente resolveu. A gente viu que 2.275 é 7%. E aí você pergunta para a questão. Ó. Esse é o bizu. Quando você perguntar para a questão, você só vai ter duas respostas. Sim ou não. Se a resposta for sim, tem certo. Se a resposta for não, o item é errado. Beleza? Ó, ele falou que isso é superior a 7%. Galera, 1.625 é superior a 2.275, que é 7%. Não, a resposta foi não. Se a resposta foi não, o item está errado. Zero trauma. Tudo lindo. Item errado. É exatamente isso que te espera na prova do INSS. Você está preparado ou preparado? mas fica tranquilo, que eu tenho um convite sensacional para você no dia 27 do 9 no dia 27 de setembro às 8 horas ao vivo e sem gravação não vai ficar gravada tá? só para quem estiver ao vivo com a gente, vai rolar a imersão RLM NSS. <coughs> o que é imersão? vai ser uma aula com mais de duas horas de gravação de ah, gravação não, mais de duas horas de aula, não vai ter gravação com mais de duas horas de aula, onde eu vou te mostrar todo, vou te dar um, vou te mostrar o um mapa para você acertar 80% ou mais da prova do INSS, ó. Já imaginou passar no concurso do INSS com 80% ou mais de acertos nas questões de RLM? É exatamente isso que tu precisa para passar, tá bom? Então, como é que você vai fazer? Você vai digitar aqui eu quero que a equipe vai enviar o link para você se cadastrar. É 100% online, tá? Vai ser 100% online e gratuita essa aula, se você estiver ao vivo. Após, só quem é aluno do Grupo dos 5% vai ter acesso. E participe, fique até o final, que você vai ter uma oportunidade muito grande de entrar para o Grupo dos 5%. Então, não perde tempo. Imersão RLMNSS anota isso, 27 de setembro, às 8 horas, ao vivo, sem gravação. Manda a mensagem aqui, eu quero, que a equipe vai enviar o link para você se cadastrar, entrar no grupo VIP do WhatsApp, é um grupo silencioso, onde a é gente que manda lá as notificações e vamos te avisar sobre tudo, beleza? Então não perde tempo, manda aí. E ó, esse foi mais um Quiz MPP, eu sou o professor Renato Oliveira, aqui é o Matemática para Passar, é onde o trauma fica para trás, a matemática é sua aliada, e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar, porque você destrava o RLM. Tamo junto, pra cima deles e até o próximo Quiz MPP e te vejo na imersão. Tamo junto, valeu.